E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Tietchan, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal o Seguinte rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação me Segue nas redes sociais, quer é entrar aqui no qualquer, o link tá na descrição pra vocês virem jogar, demorou? E hoje eu vou fazer um videozinho mostrando a minha conta aqui pra vocês E deu já pra perceber o plano de FC que ela já tá Muita gente falou assim, ah, porque o cara tá gravando em rede que daí não vai gravar mais lá no walker não, cara, vocês têm que entender o um negócio A gente só porque vai para outro servidor Não quer dizer que a gente vai parar naquele que a gente tá focado, tá ligado? Então, presta atenção nisso, parceiro Gosto de vir falar as coisas Mas, enfim Cara, eu vou mostrar minha conta aqui pra vocês Minha continha tá bem top eu quero mandar um salve pro Rian, né, mano? Porque o cara tava pondo a minha conta aqui Tava falando, deixando ela top Já conseguiu pegar a 147 milhões de FC aí, ó Olha pra vocês verem Mano, ó A única coisa que o Alckmin me deu aqui no começo, galera Foi essa arma aqui, mano Essa arma e uns cupons mas o um resto foi tudo upar do Free, mano Eu tive de querer upar aí O inscrito também teve de upar E ficou tá top O que, que vocês acham, hein, galera? Vocês acham que ficou top a continha dessa maneira aí, mano? Tá bem, é, pra mim, é, tá bem top, galera Porque, tipo assim, demora, né, mano o esse FC aqui no walker Pra quem joga aqui sabe que é difícil Aí, ó, vou mostrar pra vocês Vou aqui no dano aí pra mostrar primeiro E mano, não se esquece, deixa o like Que eu tô aqui planejando trazer vídeo em dois e 2 dias aqui pra vocês Então dependendo de quantos likes eu bater esse vídeo Eu posso até trazer mais Não é a internet, eu não tô entendendo o que, que é que tá fazendo isso aqui não Mas eu vou dar um pause aqui até carregar E galera, tô entrando aqui de volta Lembrando, mano, se você gosta dos vídeos que sai é aqui no canal Pega o vídeo que você gosta Vai lá e compartilha pra algum amigo seu, Beleza? Que eu garanto que vai curtir, vai deixar o like aqui nos vídeos E também vai se inscrever Assiste até o final, porque é muito importante, cara E também vai te dar uma ideia aí do que quer ver O pá, do que, que fazer aqui, beleza, meu mano? Eu vou te ensinar mais ou menos o que, que eu aprendi aqui O pá, demorou? Então assiste aí até o final Pega tua pipoquinha, alguma coisa pra comer E vamos assistir esse vídeo, beleza, meus amigos? Mas enfim, eu tava mostrando aqui Eu mostro aqui a parte dos atributos pra vocês Espero que não trava aqui, né, mano? Esse navegador faz bom tempo que eu não entro Galera, tá 10, full 10k, mano Só a sorte que tá 11k, 35k de vida Armadura tem 3k, dano 4k Força física quase 600, né, mano? Tá 585 O treino aqui, que são as práticas físicas e espiritual Tá quase full 40, né? Vocês podem ver aí que tá bem legalzinho As práticas espiritual Tá quase full 30, pode-se dizer As cartas estão assim, né, galera? Aí pra vocês verem, ó Ainda tem de que ver Dá uma arrumadinha aqui, né, mano? Nessas cartas. Dá pra pegar um nível 40 nela. Né? Pegar pratina. Dá uma atualizada boa. Estão assim as pernas, né, mano? O inscrito aí colocou super armadura aqui, ó. E é bem difícil mesmo pra conseguir isso aqui. Quem tá ligado, tá. O totem tá assim, né, mano? Tá faltando só pra upar esse bichinho aqui, né? Que é o Minotauro. Mas enfim. Fugura. Tudo ativa. Só a do Romeu e a do Free Fire, que ainda tem de ativar. Armas. armas ainda falta algumas para ativar né galera essas aqui que eu estou mostrando para vocês ainda não estão ativa pedras aí como que tá tá assim é eu acho que tá legal vocês comentem aí embaixo aí se dá para melhorar o templo ainda tem de upar né galera o templo é bem caro aqui para upar então a gente vai esperando um pouco é batismo a gente não upa então basicamente está daquele modo lá ah, ó, a contramarca tá tudo certinho aqui, ó. Tem de dar uma arrumadinha, né? O melhor. Hum, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar a assim aqui. Tranquilo. Acho que esse daqui não vai aí, não. Eu tô pensando que vai. Tô faltando só esse daqui de cima. Aí, tá com 147 milhões a conta agora eu vou mostrar o patch para vocês o pet tá o da fênix aqui eu tenho um patch do macaco mas eu falei por escrito que eu não manjo muito no patch do macaco só mais o patch da fênix Olha aí pra vocês verem como que tá tá bem legalzinho mesmo né mano e é isso aí né galera vou aqui na minha sociedade se você não tem conta aí cria sua conta e entra aqui na minha sociedade que eu vou te aceitar beleza Aqui tem 5 membros, porque tem 5 membros? Porque eu tô deixando os caras que jogam, galera Que tá sempre jogando, que tá sempre brincando aqui com nós, beleza? E aqui tá o aviso da sociedade, se você quiser entrar aí, ó moleque um Dedetank e tudo mais, ó, o um nome aí Vou mudar isso aqui pra... verãozinho é, aqui e tudo mais Fica mais bonitinho e tudo mais Vou fazer um PVP aqui, né, galera? Esse vídeo aqui não vai ter aquele tanto de corte como eu faço nos outros vídeos o último videozinho aí de evolução Teve muito corte mesmo Daí deu um bom trabalho Esse daqui não vai ter tanto corte, mas vai dar trabalho Porque eu vou editar ele bem pra vocês Então deixa o like, ele vai sair hoje Que é o mesmo dia que quer ver É no domingo, né? <risos> o, mesmo dia que você... o mesmo dia que eu tô gravando é o mesmo dia que vai sair o vídeo, beleza? E amanhã tem mais vídeo aí pra vocês Lá no Red Surf Tank E eu peguei o mano que quer ver O mano que tá upando a continha aqui <risos> Deixa eu ver se é ele mesmo É, ele mesmo Já <risos> ah, mandei Top, manda salve aí eu mandei o um salve, é o Riel, já mandei, mas ele tá com o nome aqui de Selvagem. Então, um salve aí pro Selvagem. <risos> tá ligado? Eu vou ter que mandar G, galera, porque aqui você tem que usar a cabeça pra você jogar, meu filho. Então você bora. Mas enfim. Hum. Vamos ver aqui. Nossa, agora que vai ser. Agora que pode me complicar, né, galera? Se eu vou um pouquinho para trás só pra ter uma estabilidade aqui, da onde que eu vou poder acertar ele. Mas eu mosquei, eu esqueci que é. Mas também eu tô um bom tempo sem jogar PVP, daí fica mais fácil da pessoa que O exemplo, matar. Talvez ele me mate. Não, me mata assim. Eu acho que mata ou não. Vamos ver, né, galera. Quem confia aí já vai Um. <risos> ah, tá bom. Mas podia ter matado. Eu tô achando que fez graça. Mas, enfim, né. Tamo junto, mano. Céu. <risos> Agora, quer ver. Vamos pra mais uma partida pra ver se a gente encontra outros caras diferentes. para pelo menos que ele esse PVP. Tá dando esse baú sagrado aqui. Eu não tô nem ligado pra que que serve. Mas, enfim, né. Eu tô aí. <risos> e basicamente que a continha tá bem legal mano a continha dele também tá bem forte galera vou mostrar aqui pra vocês ó é que tá upando minha conta aí ó ele tá com 172 milhões tá bem ajeitadinho aí o pet armadura tá certinho esqueci de montar é, mostrar a montaria pra vocês esqueci de mostrar a montaria pra vocês aqui é o tá no prato giratório Tá tudo upado as montadas Tem que colocar as runas aqui também tá, Esse aqui é difícil pra conseguir Vamos mais um aqui Deixa eu ver Acho que eu já encontrei o oponente, então tá, um beleza Só acha ele, mano Deixa eu ver aqui, vou ter que mandar um 100 <risos> Pra pegar aquele aonde que eu quero Não, não pegou, hein Era bem aqui, galera, que eu queria que batesse Mais ou menos aqui, ó Daí eu, pelo menos, poder subir pra cá Mas aí não vai acertar, não Tem que ser muito mito pra acertar aqui Agora eu vou dar um P <risos> Beleza Vamos ver aqui né, o que vai virar, vamos ver se o cara vai me matar ou eu mato ele e fica um a um. Credo, aí já tá. O estranho que ele tá com o ângulo assim marcado sem querer, sem saber nada e já acerta, né? Mas tá estranho, mas beleza, né? Vamos querer. Deixa. deixar o menino jogar. A coisa bem estranha que tá acontecendo aqui. Mas enfim. Uhum.. Eu tô sem. Ah. Mas eu vou tentar, mas a gente é BR, a gente tenta. <risos> Nossa, eu podia ter mandado mais, eu mandei isso aí, acabei me... Acabei me lascando, no podia ter mandado tatu e, e a... um negócio do pet, peguei o ângulo certinho. Agora é bem capaz de me matar, talvez, né? vamos ver. Vamos ver a jogada dele, mas ele matou. Eu tinha que ter mandado o que eu falei pra vocês, galera. Então eu não tinha, eu tinha morrido. Dava também, ainda que conseguir ficar vivo um pouco. Mas tá bom, né, mano? A gente ficou um a um. Na próxima a gente desempata. Da baú de figura aqui também, beleza, galera? O link tá na descrição se você quiser vir jogar. Mas enfim, eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiz duas partidinhas de PVP aqui contra o inscrito, né, mano? Um salve aí pro selvagem, né, mano? É que o Pau Continho. Então, tamo junto. E galera, deixa o like de vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e me segue nas redes sociais. Tem meu Facebook e meu Instagram, se você quiser seguir lá, tudo mais, beleza? E tamo junto. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por quem assistiu até esse momento. Um abraço do Senhor Tietê e falou.